exercícios simples sem impacto para você diminuir a barriga depois dos de 40 anos, não importa qual seja a sua barriga, se seja uma pochete lá perto do umbigo, com a gordura perto do umbigo, ou uma barriga vental caída com pele por cima, ou também um estômago alto, ou uma barriga grande e dura, você pode eliminar a sua barriga com esses três exercícios simples sem impacto. Vem comigo? Tempo, velocidade nos 40 anos, aqui ó, velocidade máxima, coloca lá, ó. esse que é o objetivo, ó. joga o joelho, gira um pouco o tronco, velocidade. Vem comigo, vem comigo. Bora. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. Vamos lá. Vai, vai. Acelerando, jogando. Acelerando, não para não, não para não. Eu tenho o mais rápido possível. Bora, 3, 2, 1! Engaixamento. Velocidade, velocidade. Postura, retinho a coluna. Ó. Postura, adaptado. Só o tronco aqui, ó. bunda para trás. Tradicional, o mais raso, que você conseguir que você não sinta dor. E é muita velocidade. Não é só subir e descer. É o mais rápido possível. Sentiu o coração acelerar já. Terminou daqui, já vai deitar no chão. Já vamos para flexão de braço. Vamos lá. Vamos lá. Cinco, quatro, três, dois, deitar. Flexão de braço. Acelerado. Vamos lá. Acelerado. Acelera. Acelerando, olha, na sala de casa, meus caros, sala de casa, fazer 15 segundos, umbigo para dentro, abdômen contraído, nossa, não tem nenhum exercício de abdominal nessa série para eliminar a barriga, não, não tem nenhum exercício de abdominal específico, todos esses exercícios já vão trabalhar para acelerar o teu metabolismo e para você fazer você Diminuir a gordura da barriga depois dos 40 anos. Você fazendo comigo para dentro, tracionando bem, usando as técnicas de descompressão abdominal, vai puxar a sua barriga para dentro também. Então quando você trabalha o corpo todo, é muito melhor que você trabalha o abdômen isolado. Preparado? Foi a primeira, são quatro. Levantou, alternando o joelho, sem impacto e foi! Acelera! Acelera! acelerado Acelerado. Acelerado. Uh, uh, rápido, rápido. Deu melhor. Vamos lá. Uh, uh, uh, uh. Vamos, vamos. Tempo, afastamento, é direto. Direto. Tirar pois aqui é flexão, acelerar, acelerar, vamos lá, rápido, rápido, Oito segundos, 5, três. tempo, flexão, vamos, umbigo para dentro, abdômen contraído, velocidade, vamos lá, Puxando. Não consegue fazer, faz cobrinha. Consegue fazer seu joelho, Faz seu joelho no chão. Cada um no seu, no seu melhor. Nove <risos> segundos. Cinco. Quatro. Três. Dois. tempo. Inspira. Três segundos. Ai, eu não, não. Ficou tonto quando subiu. Fica tonto quando sobe. Levanta e fica ajoelhado primeiro. Depois levanta o um pé. Respira. Levanta o pé, fica abaixado. Se puder, se encosta num lugar. Para depois subir e levantar a cabeça. Vou fazer esse exercício. Já foi metade. Já foi metade. Falta um pouco. Até quanto está chegando no meu coração aqui. Vamos lá. Preparado para o próximo? Foi! Acelerando. Acelerando. Acelerando Velocidade Acelera Vai Acelerando 5, 4, 3, 2, 1 Achamento. Velocidade Acelerando Acelerando Postura Lá embaixo vai e volta Vamos lá Quero mais rápido possível. Quero ver quanto você consegue fazer do rápido. Desce bem e faz rápido. Vamos lá. Vamos lá. Bora. Dez segundos. Oito minutinhos de treino em casa. Só vamos. Vamos. Vamos. Cinco. Quatro. Três. Dois. Tempo. Tempo. Flexão. Vamos. Acelera. Acelera. Bora. Acelerando. acelerando velocidade 10 segundos ombigo para dentro, contraído 5 segundos, 3, 2, 1 Eu. respirou agora vamos para a última parou, respirou pisa levanta a cabeça respira Cabeça. Esperando. Esperando. Dez segundos. Vamos lá. Sete. Seis. Cinco. Última rodada. Três. Dois. Uma. Um. Velocidade. Última. Última. Está passando rápido. Vamos para acelerar o coração, então o teu melhor limpe, respeitando o teu corpo tua individualidade, teu condicionamento físico mas, dentro disso o teu melhor quero que você se mata, quero que você dê o teu melhor Só, vai. aí vem que pode ficar amanhã com a barriga um pouco dolorida normal, com o abdômen dolorido encaixamento, foi velocidade sobe e desce, sobe e desce vai Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Bora. Cinco, um, 15 segundos. 10 segundos. 5. 3. Tempo, flexão. Última. Diversidade. Velocidade, velocidade. O um. dez segundos, cinco acelera, três, dois, tempo excelente. U, uh. parabéns. De a próxima!